A gente gosta de padaria a gente até chama de padoca né uhum. e eu a gente estava saindo da padaria e agora a, as pessoas que fazem as, os pedintes também agora tem os seus pontos né e na padaria tem um, um, um pedinte lá que é ponto dele e é só ele que pode pedir ali ele já mapeou o local e ele eu... sempre está lá né é aí chegou um outro ontem pedindo né e eu estendi a mão para bom vou, vou dar alguma coisinha não é que o, o, o pedinte que achava que o ponto era dele saiu agredindo o outro é gozado, não é? porque só ele que precisa ah, será que ele não vê o sofrimento também do outro? se ele se vê tão sofrido também aí nós vimos aquela questão também mexicana a gente sabe que não tem nos Estados Unidos imigrantes mais do que mexicanos que entram legalmente pela fronteira e tal é certo? não mas num caso de necessidade, vida ou morte, você faria? Eu vou dizer a você que você faria. Se a sua família está passando fome, é uma questão humanitária, qualquer um faria qualquer coisa para alimentar a família e ter uma vida melhor. Certo, dentro da lei, não é. Mas se você precisa comer, você faz. E os mexicanos cercaram, os mexicanos de Tijuana, cercaram a caravana que vem da América Central e ali começaram, não, aqui não passa, não vai entrar desse jeito. Então já se viu sendo que a grande, grande parte dos mexicanos que entraram nos Estados Unidos entraram da mesma forma. Aquela parte principalmente do Novo México, realmente era...